Viva amigas, aqui está mais um ponto maravilhoso, um ponto a duas cores, lembrem-se aqui o princípio é sempre a mesma coisa, amarramos uma cor aqui, fazemos três correntinhas, depois desmanchamos, que é para ficarmos sempre com o ponto igual, claro. Vamos lá para o tutorial do ponto. Começamos com o amarelo. Com, com o vermelho mas vamos trabalhar com o, o amarelo vamos trazer vamos buscar primeiro o amarelo passamos logo aqui por baixo de duas cores que é o vermelho e o amarelo ajeitamos aqui e fechamos o ponto com o vermelho muito simples Isto, este é muito simples e é um ponto bem bonito ponto lindíssimo maravilhoso ponto simples fácil rápido e de grande efeito reparem que o ponto aqui é